Olá, bem-vindo, bem-vinda ao canal Desafios de Soluções. Hoje nós vamos tratar de um assunto que, no fundo, no fundo, né, Cláudia Meyer, é um desafio, não é? Sim, é sempre um desafio uh -huh. dos clientes uh, nosso, né, talvez, uh, para desenvolver um projeto arquitetônico, receber um terreno que já está escolhido, já foi comprado, já foi adquirido é, ou herdado, né? e muitas vezes uh, a gente não pode uh, executar, fazer um projeto de acordo com o desejo do cliente naquele terreno, naquele local. Daí, para você entender direitinho a importância do acompanhamento profissional, seja de uma arquiteta, de um arquiteto, ou de um engenheiro, ou de uma engenheira, nessas decisões tão importantes para não ter dor de cabeça depois, que acaba dando, viu, gente? Não é, Cláudia? Sim. O, que, o que, que primeiro se deve fazer nessa situação? Por exemplo, a pessoa está querendo... Seja, gente, ó imóvel residencial, comercial, é, para uso próprio, as duas coisas juntas, como muita gente faz, não é? A pessoa mora no fundo e tem um determinado negócio na frente. Tudo precisaria disto, não é? É, é sempre Sim. importante a gente pensar ao adquirir um, um terreno para uma obra, seja para uso próprio ou para investimento, locação ou venda, é, entender a, a legislação, o que pode ser Sim. executado naquele local e o que não pode. Então as leis de zoneamento, elas existem para guiar uh, a gente, né, os profissionais e os clientes é nesse, nesse momento aí de decisão. É, muitas vezes uh, os corretores têm essa informação, mas é sempre importante consultar na prefeitura do município é, as possibilidades, o que é permitido e o que não é permitido sim, no local. Sim, sim. O terreno ideal uhum. ele vai ser aquele terreno que atende às necessidades, onde a gente pode desenvolver um projeto uhum. para é, é, atender as necessidades, os desejos do cliente e as pessoas chegam sempre com a pergunta o que é melhor, um terreno plano, um terreno <risos> em aclive, um sim. terreno em declive ah, e todos sim. os terrenos sim. são bons, né? precisa saber para que ele vai ser usado ah, e ah, muitas ah, vezes ah, os terrenos em aclive ou declive têm um preço menor do que um terreno na plano agenda, na agenda. É, mas a gente tem soluções na engenharia né, que podem resolver isso daí. E às vezes o terreno em aclive ou declive, ele permite o desenvolvimento de um projeto mais original, mais exclusivo, mais diferenciado. É, nós temos a questão tanto de insolação, de ventilação natural e também da paisagem, né, de como do, do contexto Desse terreno Se a gente tem uma área de preservação Se tem uma, uma paisagem bonita hum, ao redor Mas tudo isso, de alguma maneira Vai somando ao que se tem que fazer, não? Né? Sim, Sim, né? Então, ah. a pesquisar sobre as condições do local Sim, né? Sondagem do tipo de solo Para direcionar o projeto estrutural Para a gente tomar partido É dos benefícios né daquele local para desenvolver um projeto é, original exclusivo para aquele para aquele que que cliente. você diria assim de um passo a passo para quem está nos vendo entender direitinho por exemplo tá junto com você qual a primeira coisa que você pede para o cliente observar ou você pesquisa sobre? É, eu acho que é sempre importante uhum. pesquisar o entorno, uhum. entender se você vai gostar de viver naquele local. Vizinhança, se, é, preço, porque nem se, O preço, às vezes, é muito atrativo, uhum. mas a pessoa não para para pensar se ela quer morar ali. Uhum. O trânsito que ela vai uhum. enfrentar para deslocamento, uhum. se naquele local tem uma estrutura de escola, de supermercados, de padarias, de serviços, uhum. é, nessas que alturas são a pessoa já deve pensar na valorização deste imóvel futura. Por exemplo, ela vai construir para morar, mas ela pode querer vender um dia. Sim. E isso sim. tudo influencia no preço final. Sim. É, eu sim. gosto sempre de falar uhum. para o cliente que ele tem que pensar que ele está fazendo para ele, né? O valor certo. comercial uhum. para no futuro, uhum. claro, poder vender, Sim. alugar por um preço uhum. bom, ter um lucro com esse com esse investimento, com investimento. isso é importante. Uhum. Mas pensar em, em se aquele local vai te deixar mais feliz, né? Se você Vai é, ter prazer. É, principalmente porque se livre. for uma residência, né, Cláudia? Uhum. Ninguém constrói para mudar o mês que vem. É, aí é. inaugurou, ah, já enjoei e vou embora. É. Pouca gente, faria E isso. Muitos, muitos bairros, né, em ah. muitos locais da cidade, a gente Sim. tem aí zonas mistas, ruas, né onde é possível a gente ter alguns uh, serviços hum. é, junto com a residência. Hum, é então. Comércio, um consultório junta. odontológico, um uhum. escritório de advocacia ah, Na lei de zoneamento, a gente consegue consultar com o número de registro uhum. do, que tem no carnê do IPTU A gente consegue ali, online, consultar uhum. para saber o que Boa, pode dia. e o que não pode Ser, ser feito ser, exatamente ali. Exatamente. Que profissão você pode exercer naquele local ou não pode. Nossa, né? eu nem imaginava e, que fosse possível E qual esporte? a porcentagem de Aham. terreno, da área do terreno, que você pode destinar para esse uso é, comercial? Uhum. Uhum. Né? Às vezes 20% e se isso é suficiente para atender sua necessidade é. ou não. É uma observação muito importante quanto aos terrenos de esquina uhum. Porque os terrenos de esquina é, eles precisam de recuos uhum. frontais uhum. As do, Os dois lados uhum. são considerados frente e muitas vezes o cliente pensa que ele vai poder usar, utilizar, ah, tem 15 por 30. Sim. Vou sim. usar 15 por 25. Não, não pode, né? Vai usar 10 por 25. Quer dizer que na verdade ele paga, mas ele tem um, mas ele precisa fazer o recuo, daqui. claro. Nem mesmo uma piscina pode ser instalada no recuo. A piscina também precisa obedecer à área de recuo. Nossa. Embora não seja uma área construída coberta, Aham, que claro. às vezes também a piscina pode ser coberta, claro, né? claro. mas é, o recuo ele é uma área livre. Sim. Uma outra coisa importante é sobre uh, o fornecimento né? a passagem de água, esgoto, energia, toda a infraestrutura básica que. Que a gente estar pronta para a construção. Então, se você não tem fornecimento, a passagem Sim. de esgoto, né, a captação de esgoto uhum. naquela região, naquela rua, uhum. você vai ter que fazer uma fossa. Essa uhum. fossa, ela também precisa obedecer uhum. regras com relação a recusa, a distância. É, são detalhes que, somados, eles vão interferir muito no Nossa. desenvolvimento do projeto. São detalhes que vão dar dor de cabeça. Por isso, ó, fica a dica, melhor tem é. um acompanhamento profissional. Hein, a gente? consultoria de um arquiteto ela já inicia desde aí, desde a da, da escolha do local, uhum. É, uhum. não que nós uh, vamos opinar, olha, você precisa comprar esse, não é assim, mas a gente pode apontar questões uhum. que vão te fazer pensar e conseguir filtrar as informações para tomar a melhor decisão Muito bem Olha gente, eu acho que não tem saída mesmo, a melhor ideia na verdade a ideia mais prática, mais econômica, né Cláudia? Porque já pensou? Não ter nenhuma dessas informações, é. começar a, a mexer no, no terreno, começar a desenvolver projeto e não sei Sim. o quê, e aí começar a aparecer novidade, é. novidade, coisa que você não sabe lidar. Uma, é, outra, uma outra questão bem importante ah, que a gente uh -huh. sempre gosta de, de utilizar para desenvolver o projeto é a questão da insolação e da ventilação. Então ter a, as coordenadas é, geográficas ali, saber a, a face norte do terreno para poder direcionar aberturas, a ventilação, estudar as chuvas predominantes, é, tudo isso também é muito importante para a gente ter conforto térmico e acústico, né? Sem Nossa, ah, eu sem muito nunca saberia onde sem é Sem precisar norte, buscar face oeste. soluções depois da obra pronta. Ah, a gente ah, é, usar isso como um insumo para a gente já prever e prevenir né, alguns problemas. Perfeitamente. Olha, fica a dica. Repetidamente, porque eu disse há pouco, contrate um profissional e tenha uma obra com um pouquinha novidade. Porque novidade sempre aparece. Sim, né? sim. <risos> Mas com menos novidades que poderão tirar o seu sono. melhor. É, não... dormir tranquilo, construir uma bela casa com negócio na frente para sua vida andar bem, né? Não ter dor de cabeça. Planejamento, né? Planejamento. Coisa complicada hoje em dia, é melhor ter. <risos> Sim. Muito obrigada pela atenção, tá? Acompanhe a gente nos próximos vídeos. E esse assunto, olha, nós tivemos aqui a visão da arquiteta Cláudia Meyer. Agora, em seguida, você poderá ver nos no nossos canais, nas redes e também no YouTube a opinião da engenheira Rosângela Nader. Tá bom? Fique com a gente. Ah, se inscreva no nosso canal. Até.